O audiovisual a princípio é, por definição, uma atividade colaborativa, porque você tem ali funções específicas né? e cada pessoa então vai cuidar da sua, da sua atividade mais específica para que o todo funcione, né? então você tem lá o diretor, o diretor de arte, o, o figurinista, você tem o cenógrafo, você tem é, a pessoa que vai cuidar do som, enfim, todas as funções. Só que aí o que, o que se coloca como um problema, uma questão para a gente pensar e, e no sentido que o Casdar está tá propondo é que a gente vence enquanto a gente executa, enquanto a gente tenta aplicar isso na, na vida real, é como pensar uma estrutura como essa, que foi é do audiovisual, sempre foi cheia de subespecializações, como pensar isso numa atividade que é colaborativa. Delegar na mão de uma pessoa que faça essa etapa, e aí ela vem, traz aquilo, a tarefa, e aí isso se soma. É uma coisa muito mais de troca, há um fluxo de, de informação e de troca de conhecimento que é muito mais dinâmico do que outros modos de troca de conhecimento, como a gente conhecia. Por exemplo, que espaço é o espaço é, historicamente instituído para ser o espaço de troca de conhecimento da escola? Né? Então, é na escola, você tem lá o ah, um, um conteúdo, as pessoas que detêm o conteúdo ou os livros que, nos quais os, conte, os conteúdos estão ali impressos e as pessoas compartilham no ato, no momento de estar em sala de aula. Só que assim, a web 2.0, ela subverte isso. Porque a possibilidade da web 2.0 é exatamente a de que eu tenho um poder de resposta muito imediato. Então, você posta alguma coisa e eu respondo, eu comento ao comentar eu estou produzindo conteúdo também, eu posso propor um novo olhar sobre algum assunto e disponibilizar isso na internet, então eu também estou produzindo conteúdo. E como é que é? Então quem detém é? conhecimento, quem não detém, como é que, que as coisas... É, como é que o compartilhamento do conhecimento se dá nessas instâncias? Se na escola a coisa acontece de forma meio então na web a coisa acontece de forma um pouco mais horizontal e compartilhada. Considerando isso e pensando no produto, que é uma websérie, que tem como lugar, né, como destino, a própria internet, a ideia, e aí eu acho uma ideia assim, ousada, né, no sentido, é assim. Então vamos pensar desde a sua origem como é que a gente pode construir esse processo compartilhado lá desde o começo. O que aconteceu no apartamento 13 foi assim, a gente conseguiu desenvolver porque todas essas pessoas que vocês estão vendo aí acreditaram no projeto. Quando a gente mandou os e-mails, entramos em um grupo de atores, no outro dia a gente tinha 40 respostas. Então quer dizer, é só você começar a fazer uma série é só você é, querer fazer. Enfim, a gente terminou, e a, a, a, a minha primeira experiência, porque eu sempre escrevi sozinho, roteirista, roteiro para mim sempre foi uma profissão solitária. E eu gostava disso, de fazer tudo do meu jeito. No apartamento 13 a gente era três roteiristas. Eu não, eu, é o que eu tô falando Aqui eu tô aprendendo muito Porque essa minha experiência de, Trabalhando com mais dois roteiristas comigo A gente quase se matou Trancado na sala Porque eram um, aquelas decisões Não, aqui tá chovendo Não, aqui tá, não está sol Não, aqui é de noite Aqui é de dia Mas aí o que aconteceu? Eu não sabia fazer como lidar com isso Escrever um roteiro com mais pessoas Aí por ironia do destino Eu, eu consigo uma... Uma oportunidade de vir para a Goiânia para fazer um roteiro colaborativo. Acho que eu não troquei ideia essa ideia com eles e tal, tá? mas eu vim, quando eu estava voando, eu vim pensando, pô Renato, roteiro colaborativo, hein cara? Você, tá, Você acabou é de fazer bem um. Exatamente, foi bem assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma cabeça de. principalmente, porque a gente, além de escrever o roteiro, a gente dirigiu e fez toda a produção. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que a minha cabeça de, de trabalhar com produção, com motorista, era muito tradicional. Porque, claro, eu, eu fui buscar aprender sobre roteiro. Eu não, eu não estudei roteiro, eu estudei jornalismo. Eu aprendi roteiro lendo, assistindo filmes, é, sacando todo, tudo que eu via nos vídeos. Eu começava a identificar no, nos filmes. A partir daí, eu comecei a escrever roteiros que eu gostava, que eu sentia que dava pra filmar aquilo, que tinha é, os elementos que o um roteiro tem. Porque escrever roteiro, tipo assim, é escrever roteiro todo mundo escreve. É, só que é uma analogia que eu sempre faço. Tem um violão ali, se, você, se o cara não sabe tocar, ele vai pegar e tocar o violão, a desafinar não vai sair uma música dali. Mas se você conhece uma afinação, se você sabe afinar, você sabe tocar, você vai tocar uma música, as pessoas vão gostar. É a mesma coisa com o roteiro você pode escrever um roteiro, mas se você não conhece os elementos dele, você vai escrever um roteiro desafinado. Então é importante você conhecer um pouco dos elementos tradicionais, né, mesmo um o roteiro clássico, dos atos, ato 1, ato 2, ato 3, para depois você começar a quebrar isso. E foi o que aconteceu, aí eu vim para cá, quando eu já comecei a conversar com o Nath, não, Nath, mas você é um roteirista, não precisa se preocupar, Nath. Não, no nosso caso, você tem que se preocupar. Porque, mas realmente, é... uma coisa que vocês vão, é... É, tipo, é... trabalhar com R série geralmente você vai ser independente, vai ser isso, você vai juntar com os amigos, vocês vão conseguir grana, talvez de algum apoio, mas geralmente é sempre independente. Independente é isso, independente é você dinamizar, sintetizar, passar, pular várias, vários estágios e fazer você mesmo, que é o, é o faça você mesmo, e o faça você, não posso ter que... Isso, com baixo orçamento, você vai ter que, meu, você vai ter que escrever, que foi meu caso no apartamento 13. Eu escrevi o, o, os roteiros, eu dirigi, a gente tinha uma jornada de 12 horas de gravação por dia. Foi um episódio por dia. A gente ficava tipo das 6 à meia-noite, eu saía da, da, da, da, das gravações, sentava num bar com os outros dois produtores para a gente fazer as tabelas de gravação do outro dia. Então a gente fez tudo. Se você for meu trabalhar em... um. Uma cultura enorme, você vai escrever o um roteiro, vai receber sua Instagram e tchau. Só que ao mesmo tempo esse esquema não abre, não, não tem espaço para todo mundo. O, o lance da, web, da, da internet é que hoje a elite não manda mais, a elite não domina a cultura mais. Hoje são pessoas, meu, é, como eu sou de família pobre, nunca tive dinheiro nem nada, eu pude fazer uma websérie por causa da internet. Se não fosse a internet, eu não ia conseguir fazer, eu ia ter acesso a câmeras, e depois eu ia exibir isso O um Nosso canal foi a internet. Isso é a coisa mais linda que tem no mundo, assim, porque quando eu tinha 15 anos eu não queria fazer uma coisa dessa, porque não tinha recurso mesmo para fazer quando eu tinha 15 anos.